Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gerson Sidor, sou engenheiro civil, sou matemático também e estou aqui para oferecer a vocês um mini curso gratuito aqui de Revit. O que, que vocês vão aprender nesse mini curso? Vocês vão modelar na primeira aula, na aula 1 vocês vão fazer essa arquitetura, exatamente como está aqui. Aqui eu deixei meio transparente até para você enxergar aqui algum mobiliário, que eu coloquei ali dentro, vou mostrar como é que faz. Essa topografia de terreno também, você vai entender o processo de colocação de escadas. Então a gente vai fazer esse projetinho aqui, essa modelagem toda aqui na primeira aula. Para isso eu dei um template para vocês, um template que faz o cálculo de todo o quantitativo de material. Tudo que eu vou gastar de tijolo aqui nessa, nessa edificação aqui, nesse projeto, ele me dá quantificado aqui aqui nesse aqui você vai entender cada um que eu coloquei aqui tá aqui não está especificado porque eu não defini a dimensão do tijolo que você vai entender o decorrer da aula aqui você vê quanto tijolo né a posição aqui tá valores diferentes por causa da espessura do reboco da, da massa de assentamento número de tijolos né a quantidade de tijolos que você vai gastar a área de, de, de parede, custo com tijolo, massa de assentamento, quantos metros cúbicos, reboco, chapisco, pintura, cerâmica, assim, se você definir, tá certo? Tudo isso você vai ver na aula 1. Então uma hora de aula você vai entender tudo isso aqui, tá certo? Tudo que foi feito aqui você vai entender como que faz, perfeito? Essa é a aula 1 do Revit que você vai aprender. Fala pessoal, e aí para finalizar o um mini curso de Revit 2020, nós vamos aprender a instalar e utilizar o modo de sincronismo do Twinmotion do Revit para o Twinmotion para quem não sabe o Twinmotion é um software para gerar imagens vídeos render 360 e até passeio virtual e ele é gratuito o dono desse programa é a epic games que é a mesma produtora da unreal engine ok então nós vamos aprender no final desse mini curso a fazer a exportação correta e a instalação e vamos dar algumas dicas de trabalhos aqui com o Twinmotion no nosso arquivo em Revit ok espero você no curso valeu